a fazer olhos de sabonete confere é o vídeo, vídeo. vocês mais lindos do mundo. Tudo, Tudo bem com vocês? vocês? Eu sou Tavi Seiji. E Manuela E vocês estão aqui no, no, Leite, no Leite com Biscoito. Biscoito. Hoje a gente decidiu trazer pra é. você, que é igual a gente, gente como a gente, diferentão do rolê, que não quer tomar banho com sabonete, que a mamãe compra lá no supermercado, um sabonete diferente. Olha gente, a verdade é. Por que olhos de sabonete? Nem a gente sabe, a gente só pensou assim, o que a gente encontra de estranho hoje na internet? Pesquisar. E foi assim que tudo terminou. Então, se você está interessado, confere o vídeo. Você vai precisar de glicerina transparente, glicerina branca, formas esféricas, pigmento para sabonete azul e preto, essência da sua preferência, espátula e faca. Eu faço três medidas diferentes, uma pequena e média de glicerina transparente e uma grande de glicerina branca. Derreto a medida pequena de glicerina no microondas e eu a pigmento da cor preta. Coloco a essência e misturo bem. Para a minha forma redonda, eu estou usando suporte de forminhas de cupcake. Adiciono um pouco de preto na base da forma para ser a pupila dos olhos. Derreto e tinjo a medida média de glicerina da cor azul para fazer a íris. E coloco essência nela também. Depois de ter certeza que a glicerina preta está seca, eu adiciono a glicerina azul. A cor branca não precisa ser tingida, basta derreter e colocar a essência. Assim que a cor azul estiver seca, eu coloco parte branca até cobrir toda a forma. Depois de tudo seco, é só empurrar com o dedo e tudo pronto! É isso aí! Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês aqui embaixo. Se vocês Não se esquece se de se inscrever no canal. canal. Porque isso é muito importante pra você acompanhar tudo que a gente tá aprontando aqui. Eu acho que é isso. Até, Até a próxima e falou!